E aí gente profunda, muitas pessoas confundem fitoenergética com fitoterapia, elas são bem diferentes e toda planta guarda um dom oculto, um segredo oculto e hoje a gente vai falar sobre o dom oculto do açafrão, então fica comigo que você já vai descobrir, solta a vinheta pessoal! É muito comum as pessoas confundirem fitoenergética com fitoterapia porque a fitoterapia é uma ciência milenar. Ela já está na Terra há milhares de anos. Os chineses dominam totalmente né, a fitoterapia, trouxeram... Essa, essa luz para o mundo e a gente está muito acostumado a ouvir falar ah, camomila é bom para o estômago, malva é um anti-inflamatório e realmente essas plantas elas têm poderes fitoterápicos, só que a fitoterapia ela usa o princípio ativo químico da planta no nosso organismo físico, né no nosso corpo e a fitoenergética é uma ciência mais recente que surgiu em 2005, ela tem apenas 15 anos e a fitoenergética utiliza as propriedades vibracionais das plantas no nosso campo de energia, nos nossos chakras para tratar as nossas emoções pensamentos e sentimentos, então a fitoterapia trata a nossa parte física e a fitoenergética trata a nossa parte mental, emocional e espiritual, que embora muitas vezes é intangível, a gente não consegue visualizar, mas a gente sente, uh, não é porque você não enxerga o vento que você vai dizer que o vento não existe, porque está ventando, as coisas estão se balançando, então o vento está passando por ali, você não está vendo, mas você está sentindo então não é porque você não consegue visualizar uma emoção um pensamento que você vai dizer ah não existe isso claro que existe a gente sente, a gente pensa e nós temos uma alma que anima nosso corpo, um campo de energia que faz tudo funcionar. Então, tem uma parte da planta, que é a parte vibracional da planta, a energia da planta, que atua nesse sistema, modificando pensamentos, sentimentos e emoções. E o nosso amigo açafrão, que é uma planta muito utilizada na Ayurveda, na Índia e que tem propriedades fitoterápicas incríveis também, o açafrão dentro da, da ciência da fitoenergética, ele elimina a necessidade de mentir. Então, o açafrão, ele traz a ideia da verdade. Para pessoas mentirosas, o açafrão é excelente para a pessoa aprender a dizer a verdade, né? É, ele traz ética nas relações, bons costumes, boas práticas. Ele auxilia na agilidade para decidir e ter senso de direção. Então, uma grande queixa, né, do nosso público é que as pessoas estão se sentindo perdidas. Ah, eu não sei para onde ir, eu tô sem senso de direção, eu não sei qual é a missão da minha alma, eu não sei o que, que eu vim fazer aqui na terra. Então, o açafrão, ele vai te ajudar a, a você ter mais senso de direção e saber para onde ir. E ele gera boas práticas e bons costumes na vida. Então, se você tem hábitos nocivos, né, que estragam sua saúde, a ah, má alimentação, você fuma, ou então você é muito ansioso, sente muita raiva, o açafrão vai te ajudar a ter boas práticas, o açafrão vai te ajudar a ter bons hábitos na sua vida, ok? Então, essa é a dica que eu queria dar hoje. Lembra de se inscrever aqui no canal da Fitoenergética, nos ajude a disseminar essa ciência, né, de, de cura natural. Ajuda a gente a levar a fitoenergética para o mundo. É, tem pesquisas que dizem que 93% dos remédios no mundo poderiam ser evitados, que só 7% deles né, seriam necessários, que as pessoas consomem muito remédio, sendo que, às vezes, um simples açafrão poderia te trazer a cura, às vezes um manjericão, um alecrim, uma lavanda, poderia te ajudar né, no teu processo de saúde. Então nos ajuda a disseminar, indica para os amigos do canal da Fita Energética, se inscreve aqui e lembra de me seguir lá no Instagram, é arroba Tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.